E no Shabbat de hoje, quem vai compartilhar a palavra de Isaías 13 com a gente é o Eduardo. Profecia contra a Babilônia Sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amos, contra a Babilônia. Alçai um, um estandarte sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que com exultação se orgulham. Já se ouve sobre os montes o rumor como o de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Ui vai, pois está perto o dia do Senhor, vendo Todo-Poderoso com assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e coração de todos os homens se derreterá. Assombrar-se-ão assombrar e apoderar-se deles dores e ais <coughs> e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, o seu rosto se tornará rosto flamejante. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel com ira e ardente furor Para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz O sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz Castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade Farei cessar a arrogância dos atrevidos e a a soberba dos violentos Bom, do meu ponto de vista, isso era algo que iria acontecer antigamente, que o Senhor tinha dito que iria acontecer antigamente contra a Babilônia. Ele diria que iria punir os violentos, as pessoas que faziam maldades e arrogantes pelo que eles fizeram no passado. Essa palavra me fez lembrar de um texto de Mateus, em que Jesus fala a respeito do fim dos tempos dos sinais do fim dos tempos, por exemplo, a questão dos sinais do céu e também da profecia de Apocalipse, né? em que ali a gente vê, é, ali em torno de Apocalipse 17, o juízo de Deus contra a Babilônia e o chamado que ele tem para o povo dele, sai da Babilônia povo meu. Que a gente fique aí com esse chamado, que a gente se lembre disso, para sair da Babilônia, porque esse mundo não é o lugar onde fomos chamados para estar, né? É, nossa morada não é aqui nesse mundo, né? E a Babilônia que é a cidade que representa esse mundo, na verdade a Babilônia ela é a representação não somente das cidades, mas também de tudo que que os homens, todas as construções dos homens tenham a oferecer uns para os outros, né? Então, porque as promessas de Deus... Elas não estão concentradas nas coisas dessa terra, né? mas sim nas coisas celestiais Nas coisas que não perecem né? A promessa que Jesus nos dá é, com relação aos tesouros celestiais São aqueles que não são consumidos pelas pragas, pela ferrugem E que os ladrões também não roubam Então que a gente tenha as nossas riquezas, os nossos tesouros nos céus Graças a Deus São sem Jesus